No último episódio, fizemos nossa viagem para Celadon. Após atravessarmos a caverna escura com a HM Flash que adquirimos, fomos para a Torre do Terror em Lavender, onde enfrentamos nosso rival. Ao chegar em Celadon, fomos direto para o ginásio, para enfrentar Erika. E agora, com a quarta insígnia, a jornada continua. Equipe Rocket, primeira parte. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos continuar com Pokémon Green! Oh, conseguimos um Eevee! Ah, encontrei um PPAP ah, Na cantina No barzinho É isso aí, conseguimos o Coin Case Agora que temos isso Podemos ir para o cassino Muito bem, chegamos no cassino Oh! Encontrei moedas no chão! Outra aqui... Outra aqui... Esses caras para ver se eles me dão algumas fichas Ô tio Dá uma ficha aí tio <risos> Parece eu pedindo ficha nos arcades O cara olhando para o pôster O que? Batalha? Ah, é um membro da equipe Rocket Oh, RATKATE! RATKATE usa o ataque rápido Mil ataca com mega soco Raticate fora de combate E agora Zubat Pega soco! Aham! Zubat, fora! Prepare-se para a encrenca! Onde que ele vai? Por que, que ele estava olhando para o pôster? Tem alguma coisa ali atrás. Ah, é um botão! Oh, passagem secreta! E eu nem enchi a cara Esse cara deve estar dormindo Ei, você, me dê a chave do elevador Ele prefere batalhar, né? Oh, Coffin Coffin! Coffin é do tipo venenoso. Infelizmente o Mew ainda não tem um ataque psíquico, pois seria super efetivo. É proibido fumar. Oh, Zubat! Zubat também é do tipo venenoso, e é também. Ah, nem precisou de ataque psíquico. Com essa chave eu vou poder acessar o elevador Poderei invadir Ah não, girando de novo De repente eu lembrei do Bull Walker... Chegamos! Ah, o chefão deve estar atrás dessa porta. Vamos derrotar os guardas! Oh, weaken! Metrônomo! Agora ele poderá mandar qualquer ataque do jogo. Infelizmente é aleatório. Oh, centro! Vamos lá, mil! Use o Metrônomo! Oh, dança das pétalas! É um ataque do tipo grama! Super efetivo! A árvore é do tipo venenoso, portanto o ataque não foi muito efetivo. Pega soco Agora o outro. Ha. E agora o oh, Sand, Sand Slash, é a forma evoluída do Stead não, não, não, não, mas o que é isso? Não, não, não, não, peraí, peraí, peraí Rapaz, caiu o hiperraio no metrônomo E agora vamos para o chefe Giovanni Ou Onix Metrônomo Ah, Mega Treino é do tipo Grama, portanto, fora! Ou oh, High Horn! High Horn é do tipo pedra e terrestre. Ou oh, Rock Slide! Não foi muito efetivo. Ataque de Chifre! Ele usou o ataque Screech Isso reduziu drasticamente a defesa Nossa, outro hiperraio Toma E agora Kangaskhan Kangaskhan, do tipo normal ah, Explosão de fogo Fora de combate É isso aí, derrotamos o líder da equipe Rocket Some daqui Ahá, Conseguimos o S-Scope Com esse item agora a gente vai poder Ir para a torre de Lavender Mas primeiro Vamos derrotar os outros Capangas Afinal a gente precisa de experiência Vamos cortando as repetidas. Um rite, vamos embora. Vamos sair daqui. E agora vamos subir para sair do cassino. Pronto! Muito bem! Abra! Teleportar! Muito bem! Recupere os pokémons e arquivei Eve e Voltorb! E agora é hora de capturar pokémon! Oh PJ! Give all a bite! Conseguimos o HM Fly! E agora direto para Lavender! Pro alto e avante! Muito bem, agora vamos subir a torre de Lavender! Muito bem, já estamos na torre do Teor! Ah, o que é isso? Oh, a exorcista quer batalhar Oh, Ghastly Ghastly é do tipo fantasma e venenoso Vamos lá, mil Metrônomo Oh, a choque do trovão Seria bom eu ter um ataque psíquico Essa não, raio de confusão Transformar isso! Haha! Ah, ha. ha, é isso aí! Além de ter a chance de usar qualquer ataque do jogo, ele ainda pode se transformar em qualquer Pokémon. Ele ainda pode se transformar no Pokémon que ele está enfrentando. É isso aí! Derrotamos um o Exorcista! Aqui vão ter vários! Nas gerações atuais ele não sofreria dano Porque ele tem a habilidade de levitar Pior que eu não sei que ataque é esse. Será um ataque de asa? Não importa, o que importa é que vencemos. Oh, um Ghastly! É uma boa opção, mas eu sei que tem Pokémon melhor lá em cima. Hipnose. Que ironia, botando o para dormir com hipnose. Eu acho que esse sim foi o ataque de asa. Não sei o que foi aquele outro ataque. Oh, esse eu sei. Esse é o Thunderbolt. Raio do Trovão. O oh, raio de gelo é legal jogar assim porque varia os ataques. E esse ataca com Nightshade, visão noturna. Pokémon selvagem? Ou oh, é o Kyubon? Não era esse Pokémon que eu estava me referindo. Ou oh, nesse chão a gente consegue recuperar os Pokémon? Chamas. Opa! Será que é agora? Ah, Um Hunter! Sim, esse é o Pokémon que eu estava falando. Ah, esse é o meu Pokémon favorito de todos os tempos. E é ele que vai fazer parte do time. Vamos lá, transformação! Eu já tenho um Hunter antes de capturar o Hunter. Vamos lá, Mil, vamos juntar esse Hunter na nossa equipe. Raio de confusão. Tem que tomar cuidado que um ataque pode levá-lo ao nocaute Eles estão se lambendo aqui Muito bem, vamos lá que bola foi. É Isso aí, capturamos um Hunter. Se vocês estão achando o meu forte, esperem só ver o Hunter em ação. Por enquanto, vamos continuar com o treinamento do Miro. Vão. Ah, Não, só chama. Ah, não, raio de confusão. de pedra a ah, nível 37 Ou oh, mais Equipe Rocket Ou oh, Golbat Golbat é a forma evoluída do Zubat e agora Hatchet é isso aí conseguimos salvamos o Sr. Fuji e ele vai nos dar uma pouca flauta Ah, essa música. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.